Friedrich Nietzsche disse a célebre frase que Deus está morto. Se Deus está morto, leve-me para a sepultura, pois eu sou a prova viva da sua existência. Eu sei que isso é um tanto subjetivista, parte do meu subjetivo da comunhão intrínseca, dos momentos em que convivi e senti essa essência maravilhosa. É apenas um testemunho próprio, mas aquele que sabe, que experimentou essa companhia maravilhosa, com certeza entende o que eu estou falando. Deus não está aqui para provar quem quer que seja, se ele existe ou não. Mas Deus está ou à porta ou dentro de um coração sedento por ele. Infelizmente, quantos não houveram que tentaram deturpar os conceitos cristãos, principalmente ao que tange a esse Deus maravilhoso cujo nome é Jesus Cristo. Por isso eu comecei dizendo que a célebre frase de Nietzsche, quando deixou claro em seus sentimentos um tanto racional, digamos assim, dos seus conceitos que são tão terríveis, mas a grande realidade é que se Deus está morto, leve-me para a sepultura. Porque realmente eu sou a prova viva, diante desse niilismo tão profundo promulgado por esse filósofo. E quantos, na atual conjuntura, não falam abertamente, ou melhor dizendo, direta ou indiretamente, atestam semelhantes coisas? Eu não sei qual que é pior se é o um niilismo de certos céticos. Se o agnosticismo de, ou, de, o agnosticismo de outro, ou as heresias daquele que, daqueles que conhecem o que aqui está escrito. Onde vejam tantos que se tornaram conhecedores desta palavra. Teólogos liberais, outros que partem para o pragmaticismo, para o liberalismo. E, infelizmente, tanta celeuma no meio cristão. Por isso, novamente, eu me volto a algo antagônico ao niilismo de Nietzsche. Para falar subjetivamente, eu poderia citar textos e textos que estão aqui, ou então ficar filosofando, falando sobre as belezas da natureza, das coisas macrocósmicas, tais como o Sol, a Lua, os planetas. Por que não dizer as galácteas? Enfim. Ou então, por que não dizer das coisas microscópicas, tais como um simples átomo, uma célula? Enfim. Eu poderia tanto olhar para o lado da teologia, mas infelizmente eu volto a dizer, quantos teólogos liberais, partindo desse liberalismo terrível, estúpido e idiota Dirimiram tantos textos que aqui estão, ao tornarem esses textos em textos arcaicos e religiosos, ambíguos e inverossímeis. Por outro lado, existe aqueles que são os relativistas, com suas, suas verdades paralelas. Dirimiram também o paradigma que institui, que se configura, o que aqui está escrito, para estabelecer as suas verdades, e nessa barca, consciente ou inconscientemente, hoje promulga-se, por exemplo, Cout, existem teólogos com filosofias e ideologias progressistas, outros que já são liberais, porque nas suas ideias, assim como os liberais do início do século, creio eu, século XVII ou XVIII, não me lembro aqui mais, homens que seguiram as ideias dos iluministas que promulgaram o liberalismo teológico, mas o liberalismo vem com uma outra maneira de ser, mais mesclado para o relativismo, onde verdades paralelas são promulgadas, tentando de todas as formas deturpar a realidade do que aqui está escrito. E volto-me ao culto cujo humanismo, de forma ferrenha, torna o homem o centro da questão, colocando Deus às margens ou à margem da história como apenas um subterfúgio, algo parecido com a teologia da prosperidade, enfim. Por isso eu comecei antagonicamente em relação ao que disse Nietzsche. Eu não sei quem foi pior, se foi Nietzsche dizendo que Deus está morto com sua filosofia ou se é hoje aqueles que se dizem teólogos. Aí vai nessa barca artistas que, são, que se dizem cristãos mas deturpam a essência do Evangelho, teólogos que se dizem cristãos, mas não passam de religiosos, liberais, humanistas, hereges, enfim, com seus conceitos heterodoxos. A grande realidade é que se Deus está morto, leve-me para a sepultura, pois eu sou a prova viva da sua existência. E com certeza, sem abrir nenhum texto, sem tentar provar por A mais B, mas colocando essa palavra que foi feita para nós, para instruir as nossas vidas. E aquele que não se deriva para a esquerda ou para a direita, aquele que não acrescenta ou diminui, mas aquele que vivencia o que está escrito aqui nessa essência, torna-se verdadeiramente. Filhos de Deus.